Todas as pessoas que te levam para o erro, elas não te amam, elas não ama a sua alma. Quem te leva para a justiça, ama a sua alma e tem temor com a sua alma. O que te satisfaz hoje pode te levar para o inferno amanhã. Se você não andar esperto na palavra, no espírito, na comunhão, ele te derruba, ele te leva, ele te destrói, porque o diabo não está brincando. A Bíblia diz que pouco tempo lhe resta, o mal sabe disso